Olá, bem-vindo ao curso sobre TDD. Eu sou o Clóvis Fernandes e hoje iremos falar sobre um exemplo de refaturação tratando o mau cheiro de um if é, com expressão booleana complicada e também as partes then e else. Qual que é o problema aqui? Você tem um, um, uma condicional, né? um comando condicional, no caso é um if then and else, esse é o, é o mau cheiro que nós temos, é, é que ele é, é, é complicado e difícil de entender. Embora não seja tão exageradamente é, difícil de entender, ele exemplifica uh, o problema uh, de ter expressões booleanas complicadas. Tá certo Então vamos dar uma olhada aí nessa expressão, nessa, nesse If the Nels. Tá uh, vocês percebem que a gente está tratando uh, alguma coisa que tem a ver com o início do verão e o fim do verão. Então eu tenho lá uh, um objeto data, né? Tá certo? É ponto before, do início do verão, e um data after o verão. O que isso quer, quer dizer? Eu tenho que analisar e ver que isso está querendo dizer que é, uh, não é dentro do verão, tá certo não é uma data dentro do verão. Então é uma data que poderíamos uh, classificar num, num, num hemisfério que você tenha predominantemente inverno e verão, como se fosse uh, inverno. Tá certo? E aí você tem uma atribuição... Variável custo de uma expressão também está. Tem uma segunda no else também, uma outra expressão. tá certo? Então, isso aqui, na verdade, está simbolizando uma condicional complicada. tá certo? Ela tem uma certa complicação e a gente vai tratar disso. Vamos dar uma olhada aí o que ele tem de dificuldade. Normalmente, as essas três coisas que estão sendo apontadas aí, elas não expressam a intenção, está né? certo? Ou seja, quando eu leio aquela expressão booleana lá, tá certo? eu tenho que fazer um esforço de interpretação para entender o que ele quer dizer. Tá certo? Ele não está expressando diretamente. Assim como essas expressões, eu faço atribuições à variável custo também, elas não expressam a intenção do que eu estou querendo com isso. Eu tenho que gastar um certo tempo para entender é, é, esse tipo de coisa. O que nós vamos fazer nessa decompose the conditional? quer dizer, você, eu vou decompor a condicional e nesse primeiro vídeo aqui nós vamos mostrar a primeira parte. A primeira parte então é extrair essa condicional, essa booleana na, no, no, do if, essa expressão booleana que é complicada, vamos extrair como se fosse um, um, um método, tá certo? E antes é isso que a gente vai fazer, eu estou apontando exatamente aí o que, que eu vou tirar, tá certo? Uma coisa que nós não podemos nunca esquecer, toda vez que nós formos fazer um extract método, extrair um método de um, de um trecho de código, nós temos que olhar as variáveis temporárias que aparecem lá dentro. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho a variável data. Por que, que eu sei que ela é variável temporária? Porque ela não vem acompanhada do, do, do underline, do sublinhado, tá certo? como estão nas duas expressões... Aí embaixo tem três variáveis de instância que estão aparecendo. É, custo, quantidade e data são variáveis temporárias, está certo? E elas não foram alteradas ali dentro. Então, o que significa isso? Variável temporária no, no trecho de código que eu vou extrair, que não é a, a, alterada, é, significa que eu vou passar como parâmetro nesse novo método que eu estou criando. Se ela tivesse sido alterada, aí ela viria num, num return, está certo? Então, como é que ficou agora? Eu tinha o antes e agora o depois. O que eu fiz? Eu tirei a expressão que lá em cima a booleana, queria dizer que não é verão, é inverno, tá certo? E aí eu escolhi colocar não é verão, tá certo? Eu poderia ter colocado é inverno, se é inverno, né, tá certo? Mas acontece que os nomes das variáveis é, início que são constantes, né? Início verão e fim verão estão claramente é, é, levando a eu tratar as coisas como verão, tá certo? Então é por isso que eu, que eu extraí o nome do método como isNotVerão. e passei o data como eu já havia dito que da, já que data é uma variável que não temporária que não foi modificada eu passei como parâmetro, tá certo? E obviamente o, o if ficou bem mais é, expressivo, né, nesse momento. Tá certo agora eu, eu, eu entendo o que que é, a, qual é a lógica é, desse if. claramente eu não preciso demorar mais do que um segundo para entender qual é a lógica na, na hora que eu vou testar essa booleana aí tá certo o resultado então ficou dessa forma eu tenho aí a, o, o novo trecho refatorado até agora com o extract método que eu tirei a o método isnotverão tá certo e eu apresento as duas coisas aí. Faltou, a, a, Falta ainda tratar aquela questão da expressão que não expressa a intenção ou finalidade. Foi o que nós é, havíamos mostrado anteriormente, que existem duas expressões aí que não expressam essa finalidade, ou seja, dá um certo trabalho para eu, eu entender o que, que elas querem dizer, tá certo? Então, a, a ideia é trabalhar nisso normalmente a gente faz um, um extract uh, expressão uh, extrai a expressão e coloca num novo método tá certo Esse, essa refatoração essa técnica ela não existe na verdade ela é parte de uma outra técnica que é o replace temp uh, with uh, query query é, é muito parecido com um getter tá certo então uh, a, a primeira parte é o que que a gente vai extrair essa expressão na forma de método e depois substituir a expressão pelo pela chamada do método, tá certo? Mas isso é o que nós iremos ver na nas parte 2. Então, nesta parte inicial, o que nós mostramos foi o, o início dessa uh, decompose conditional, que trata só da expressão booleana. Nós chegamos numa expressão booleana não muito agradável, porque ela é negativa, né? is not verão uh, data. É, que nós depois, no final, vamos dar um acerto e, e trabalhar, tornar essa expressão booleana positiva também. Obrigado.